com Flávia Ribeiro Vieira, uma das mentorandas selecionadas para participar do programa de mentoria Women in Science – Gender Equality, de 2022, que tem por objetivo fortalecer a participação feminina no segmento de pesquisas na URGS. O programa faz parte das ações propostas pela Propesc, Pró-Reitoria de Pesquisa da URGS, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, e com a King's College London. KCL, da Inglaterra. No âmbito do edital. Women in Science, uk Brazil Gender Equality Partnerships, lançado pelo British Council Brasil. Com foco nas áreas representadas pela sigla STEAM, Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, o programa de mentoria será composto por uma coordenadora docente, três mentoras pós-doutorandas e 15 mentorandas, alunas de graduação ou de mestrado. A Flávia graduou-se no ano de 2018, em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário Ritter dos Reis. Atualmente é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Minas, Metalúrgica e de Materiais da Escola de Engenharia da URGS, na área de Ciência dos Materiais, e realiza pesquisas na área de STEM com foco em impressão 3D, no Laboratório de Design e Seleção de Materiais, o LDSM. Flávia, muito obrigada por participar aqui do podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mariana. Eu que agradeço. É isso que a gente está buscando exatamente, uma visibilidade para o programa que visa em trazer muito benefício para a universidade. Flávia, quais foram os critérios necessários para estar elegível a esse programa de mentoria e como ocorreu o processo seletivo? O processo seletivo foi bem simplificado, a gente só precisava ter um Lattes atualizado e o necessário seria só estar na área de STEM, que seria ciência, tecnologia, engenharia e matemática como a área principal de estudo, tanto na graduação quanto no mestrado e para as mentoras na pós-graduação. Esse processo se deu através do Lattes e também era necessário que tivesse uma proficiência em inglês, porque os encontros mensais são realizados na língua inglês, é com a King's College e fornecido pelo British Council. E o importante era a vontade de trabalhar o assunto ou já ter tido uma experiência prévia na área, em algum processo de estudo sobre a mulher na ciência ou de STEM propriamente dito. Então foi um processo bem simplificado, eu só enviei meu currículo, minha comprovação de proficiência e um texto ali falando por que eu queria participar, porque não é um processo obrigatório, as mentorandas elas não recebem nenhum benefício por exemplo, como bolsa, o importante mesmo é a vontade de estudar aqui e estar participando do programa. E quais foram os seus motivos pessoais para participar desse programa? meus motivos pessoais é que hoje em dia eu já finalizei minhas disciplinas e eu estou realizando apenas a dissertação agora e a parte da pesquisa e eu entrei já direto na pandemia. Eu senti para mim assim que foi um pouco prejudicado a questão da formação de um grupo, de uma Network na universidade, então eu achava que seria uma ótima oportunidade para fazer novas conexões e entrar em contato. E eu tive, pessoalmente, várias experiências negativas como mulher na ciência. É um ambiente reconfortante que a gente pode compartilhar e entender um pouco melhor isso que a gente passa. Eu achei que seria importante também por estar exatamente na minha área. Eu estou estudando hoje em dia com o professor Wilson, meu orientador, a transdisciplinaridade e a importância de trazer outros temas além do tema que está sendo estudado propriamente dito. As atividades do programa já tiveram início? Como como funcionar isso no dia a dia. Nós iniciamos na semana que já saiu o resultado, ela funciona de três formas, nós temos o grupo geral que conta com a PUC-RS, o King's College de Londres e com a URGS, então nós temos uma reunião mensal, nós tivemos a primeira no dia 18, onde as cientistas Abigail Smith e Andrea Strait, que são biólogas, com grande sucesso na carreira delas e participam do programa na King's College. Vieram e compartilharam um pouco da experiência, demonstraram a necessidade de exemplos para mulheres em cargos de liderança e de sucesso na ciência, no caso delas a biologia, e foi conversado como é diferente para as áreas, por exemplo na física, como é diferente na biologia para mim na engenharia. Esses encontros vão ser uma vez por mês, nós vamos conversar o que foi estudado nas próprias universidades, em cada uma. Nós temos encontros 15 do grupo da URGS, com as responsáveis, a Juliane, que está organizando, a professora Aline Pan, as professoras convidadas também, além das mentoras, são três mentoras e as 15 mentorandas, também nós fomos divididas em três grupos. Nesses grupos ele foi dividido de acordo com a área de estudo, mas assim, um ambiente para realmente a gente sentir super confortável e compartilhar problemas na área profissional mesmo, da área de cada uma, por isso que foi distribuído dessa forma. Então, esse grupo grupo é com uma mentora, no meu caso a Caroline Queiroz, e cinco mentorandas. São reuniões quinzenais alternadas entre si e uma mensal com as três universidades, além do grupo de WhatsApp, onde a gente conta. Esses dias nós estávamos compartilhando experiência que passamos através das bibliografias que a gente está estudando, comentando assim, sobre o tema, e aí nós preparamos um material para, na reunião quinzenal do grupo geral, a gente apresentar e conversar. Mas assim, soluções de como a gente pode pode lidar com isso, estratégias, porque a ideia é não só falar do problema, e sim resolver o problema de alguma forma e dar uma ideia para que as pessoas que vão entrar na ciência não se sintam acuadas de ah, eu tenho medo, eu já passei por uma experiência, mostrar que ali tem um ambiente, sim, acolhedor. A gente também está tendo a Mostra de Cinema, onde a Juliane está chamando as debatedoras de diversas áreas para comentar filmes sobre mulheres na ciência, que ele ocorre no cinema da URGS, na Sala da Redenção, no Campo Centro, também para trazer pessoas de fora assim, é aberto para o público todo, então para ver, assim, um debate, as mentoras vão realizar a mediação desses eventos para que traga um pouco mais para o público externo, isso que a gente está debatendo e estudando no programa. E quanto tempo vai durar o programa? Ao final desse programa, há a previsão de uma, por exemplo, de uma entrega de proposição ou de algum material que compile essa experiência até para o público em geral, como essa ação inicial da mostra de cinema, por exemplo? Esse programa está previsto para durar seis meses, mas é um programa piloto, assim. então a ideia é que ele continue ocorrendo. As professoras da King's College elas já estavam mencionando como esse programa já vem trazendo benefícios para a universidade, como uma menor diferença de pagamento para homens e mulheres nos mesmos cargos, a transparência em processos promocionais, que às vezes homens e mulheres com as mesmas credenciais, o cargo ia para homem. Isso agora está sendo mais visibilizado dentro da universidade, mais mulheres na universidade em cargos de liderança. Então, tem trazido para eles um benefício. Então, a ideia é que aqui na URGS a gente tenha sucesso no projeto, que realmente traga frutos para que o programa volte a se renovar e tenha em outros semestres. A ideia é fazer um relatório, as mentoras realizarem esse relatório ao final, com tudo que a gente estudou. A gente tem tópicos como liderança, síndrome de impostor, estereótipos. Então, a gente vai estudar em tópicos, com uma bibliografia completa, é como um estudo de caso mesmo, e ao final disso nós vamos montar um relatório, principalmente das mentoras, mas com a ajuda das mentorandas, para fazer um compilado de tudo que foi estudado e os frutos, nem que seja só para o grupo, o ideal é que seja para a universidade em um todo, para trazer essa ideia da equidade de gênero para a universidade, mas principalmente para as mentoras e mentorandas em si, se for um ambiente que já seja acolhedor e faça com que tenha menos desistências, como a gente sabe que tem, principalmente no curso da Engenharia e da Física, e fazer com que tenha um ambiente seguro. Então, a ideia é que volte a se repetir e traga esses resultados. Qual a importância de ter referências inspiradoras de trajetórias de mulheres no campo das STEM? A importância é total, assim, eu como engenheira, eu comecei na engenharia de alimentos, na FURG e na engenharia de alimentos a gente tinha diversos exemplos, assim, de mulheres professoras, etc, e também cargos de sucesso, mas quando eu fui para engenharia mecânica, isso diminuiu drasticamente, inclusive em colegas, assim, professoras muito menos, então eu sei sempre senti um pouco acuada nas aulas, um pouco excluída, deixada de lado, tendo poucos exemplos. A gente tem alguns exemplos de histórias de sucesso, mas não é uma visão geral do que a gente vê. A gente fala de engenheiro, muitas vezes associa diretamente à figura masculina. Fala de cientista, é a figura masculina. Então a importância de cargo de sucesso e mulheres representando é total assim para sentir que tu tem uma possibilidade. Até mesmo durante as aulas, conversando com colegas, muitas vezes eles mesmos duvidam, realmente falam assim, ah não olha que professor é homem os alunos são homens, então que chance tu vai ter? Eu fazia Senai uma vez foi oferecida uma bolsa para os dois melhores alunos da sala de aula, eu e uma colega eu e a Andressa, minha colega, nós estávamos no topo em questão de nota e desempenho, a empresa mesmo retornou dizendo não, tem que ser homem então assim, a gente não tem nem empresas, nem dentro da universidade esse exemplo de mulheres em casa de liderança. Então, é uma coisa que vai desestimulando quem está estudando ou até na hora de escolher, antes mesmo de tu entrar, fala, não, eu não vou entrar nessa área porque, para mim, não vai ter lugar. Então, eu acho que é a importância extrema de ter essa ideia de cargo de liderança para mulheres. Para finalizar, o que você diria para garotas que estão nos escutando nesse podcast e que tenham interesse nessa área do conhecimento, mas que tenham exatamente esse tipo de receio? Eu acho que eu diria que Primeiramente, foque na parte boa, naquilo que é a sua paixão. Eu tive diversos casos, mas eu sempre foquei no que eu gostava, no que era melhor. Meu pai sempre me deu muito apoio nessa área e ele sempre dizia, ah, tu é cabeçuda, tu sabe fazer. Então ter esse apoio assim das pessoas próximas é importante e também buscar por esses exemplos de mulheres nessa área que deseja e também até de personagens masculinos. Eu, Por exemplo, meu orientador, ele é um super estimulador para meu desenvolvimento, então isso é importante também que os homens, eles acolham as mulheres e não deixem de lado, como muitas vezes acontece, que não se deixe acuar para essa falta de representação, que seja, assim, uma forma de mostrar que não é exatamente isso, a gente está escutando também no grupo de estudo o podcast A Saga de Carlota, é oferecido pelo Instituto de Física da URGS, que é muito importante também tu te ver naquilo, tu ver o que acontece e tu ver as formas que ela foi lidando com isso através da carreira dela, então é uma forma assim de tu te ver naquilo e saber como tu vai lidar, tu buscar esses grupos de estudo que agora eu acho que só tende a crescer não só dentro da universidade, mas fora, lugares de apoio, para que tu busque uma forma de participar daquilo que é teu sonho e que tu deseja realmente realizar e não te deixar bater, não te deixar desistir, apenas por esse fato, às vezes a gente entra na universidade, a gente desiste por outros motivos, não era minha área, não é que eu gostava, mas que essa diferença de gênero não seja um problema a gente sabe que vai ter, a gente sabe que isso não vai mudar da noite pro dia infelizmente, mas que esse desenvolvimento na melhoria desse processo ao longo dos anos seja uma forma de estimular que as mulheres estejam mais presentes na ciência. A gente até viu fotos de, de congressos de prêmio Nobel e mulheres premiadas na ciência ao longo dos anos. De zero foi tendo uma. Eu acho que mais recentemente teve três, meio de vários homens. Então a gente pensa, não é o desenvolvimento que a gente queria, não é a melhoria que a gente queria, mas já é alguma melhoria. Já são mulheres que tentaram e conseguiram, então que esses sejam os exemplos, não só os de fracasso, mulheres que desistiram porque não conseguiram se sentir à vontade. Flávia Ribeiro Vieira, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós desejamos muito sucesso em toda a sua trajetória acadêmica, em suas pesquisas e parabenizamos pela tua resiliência, pela sua persistência em enfrentar uma área dura como essa e que a participação feminina continue progredindo cada vez mais e mais rapidamente para uma atuação de protagonismo nas áreas do conhecimento das ciências exatas. Muito obrigada. Muito obrigada, Mariana, obrigada pelo convite.